Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu tô aqui trazendo para vocês o tutorial da música Santo Espírito. As é bem-vindo aqui. É, essa é a versão que o Paulo César Baruque gravou com o Mauro Henrique. Beleza? Bom, a música tá em Mi maior, né? Tá suave de tocar poucos acordes, tá? É, antes da gente ir para o tutorial, fica aqui o meu convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Porque se você não ativa o sininho, você não recebe as notificações e não sabe... O que eu tenho lançado, tá bom? E também minha, minha, meu convite aí, né? para você entrar no nosso grupo do Facebook, tá bom? É, descrição tá aí abaixo do vídeo. Lá no grupo do Facebook não sou só eu que posto, tá? Tem outros canais que postam lá. Então é um grupo aí bem democrático aí, tá bom? Não é bagunçado, tá? Fica tranquilo, tá bom? Bom, vamos lá então pro tutorial da música. Introdução ela tem é, dois acordes, tá? Mi com Beleza? E também tem um Lá com nome, tá? É... Só que assim, tem aqui um, um dedilhado aqui bem peculiar, né? Tá? Que eu vou tocar pra vocês aqui. É mais ou menos essa ideia aqui que o Samuel Murad faz, né? introdução, tá? É um pouquinho complicado aí para quem é iniciante, mas a gente depois tenta dar aquela facilitada. Vamos lá? Então, ó, sobre o Mi maior você vai fazer, ó. Tá? Se você tiver agilidade para terminar no Fá sustenido, vai ficar legal, ó. pagazinho, beleza. Até aqui, vamos de novo. Ó. Beleza. Aí, antes de ir pro Lá, faz beleza. Ó. Tá, então vamos fazer parte toda. Ó. Faz ok mesmo dedilhado sobre o lá, ok. Tá, você pode usar o baixo aqui. Então ó, vamos pegar ó, a primeira parte. Beleza, vai é aquela frase aí o lá ó aí faz vamos pegar essa parte do lá tá ó depois vai ter isso aqui ó Aí volta, a ideia do Mi fica igual. Beleza. E aí agora o Lá da segunda vez já é diferente, né? Vai fazer, ó. Aí você pode fazer, né? Para entrar e aí você vai ir pro Lá da segunda vez. Vai ser, ó. Pegar essa segunda vez aqui, ó. tá ó e aí tem a frase para entrar na parte que canta que faz ok. Então agora eu vou fazer a introdução aqui devagar, tá? Para a gente dar uma olhada. Vamos lá, hein? agora não vai pular, segunda vez é diferente, né? Ok, e a frase para finalizar. Ok, entra cantando aqui, tá? É, dá para facilitar? Eu acho que não. <risos> Vamos ver aqui. O Mi, você pode fazer o Baixo Keytone tônica quinta key, então aqui, né? Tanto faz, né? Essa parte não tem pra onde correr, tá? Você pode terminar aqui, ó, se quiser facilitar, ó. Tá, ó. Aí você pode fazer o para, você pode fazer Mi fa Sustenido, tá? Vai ficar, ó. Ó. Beleza? Caindo lá. Mesma coisa, ó. Segurou. Tá? Aí aquela parte do tarararã, dá pra fazer. Tá? Dó, Dó, Sustenido, Ré, Sustenido, Mi Aí ah, você vai fazer então Essa parte toda facilitada Vai ficar Beleza Beleza Esse aqui já é o segundo Mi E agora a gente vai pro segundo lado, beleza? Bom. E aí vem a frase, tá bom? Não dá para facilitar mais que isso, tá gente? É Meio complicadinho aqui dependendo do seu nível aí nas teclas, tá? Ah, William, mas eu sou muito iniciante. Ah, você pode fazer só o um mico nona. Né? E daqui para frente eu vou tudo aqui, ó, tudo bolachão. tá? Bom, o que que acontece? Na parte que canta, que, ele é, que o Baruca entra cantando, você pode usar exatamente o mesmo dedilhado da introdução, tá? O Samuel Murad, lá quando ele tá tocando, ele faz algumas variações, coisa e tal. Mas isso aí é muito do momento que você está tocando, tá? Então, assim, você que já tem mais experiência, você pode ir criando variações em cima, né? Então, ó... não você pode ir criando variações tá é... mas você tem que ter em mente que dá para segurar tá essa parte aqui eu cantei tudo errado né é... <risos> é, dá para segurar essa parte tá só com esse dedilhado então ó, depois que faz o para tá vai entrar assim ó da introdução final da só para não há nada. Mó ruim tocar isso aqui e cantar. <risos> é, então você vai poder segurar, tá? Ó. Não há nada igual. Não há nada melhor. Tá vendo? Dá para levar assim, tá? Presença. Isso aqui é uma variação que eu estou fazendo em cima dessa ideia, tá? Por quê? Pensa comigo, ó. Eu tenho aqui essa variação, né, ó. Tá? Então, qualquer coisa aqui, ó, eu posso ir variando, ó. Não há nada igual... Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Tá vendo? Aí dá pra pôr as frases, né? as frases aqui só dentro do curso, beleza? Bom, vamos continuar? Então aqui eu passei a ideia aqui que fica o dedilhado, tá? William, muito difícil o dedilhado dedilhado. É ainda mais pra tocar e cantar. Vem nos acordes, meu. Não, não tem necessidade. Então, ó, Mico nona. Não há nada igual. Não há nada melhor. A que se comparar. Tá vendo? Só segurando. A esperança viva, a presença tá ai ah, tá muito difícil para visualizar. Vamos sem dedilhar: não há nada igual, não há nada melhor. A que se compara A esperança viva Vai levando assim de boa Tua presença São dois acordes, gente, dá pra tocar Vamos lá Aí, ó, então tá um. Mi, com nona Eu provei mais doce amor lá com nona que liberta o meu ser segura lá com nona e a vergonha diz faz mi com nona segura tua presença lá com nona essa parte fica toda assim tá agora vem a parte do santo espírito vai ser mi com nona Tá? Lá com nona e Fá sustenido menor, ok? Vai ficar aqui, ó. Santo Espírito és, bem-vindo aqui. Beleza? Mi com nona, Lá com nona. Vem inundar, encher. Fá sustenido menor, estilo, esse lugar, né? É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Volto para a introdução, tá? Então, eu vou passar só tocando os acordes até aqui, tá? Então, ó, lembra, ó, tanto a introdução, né, que vai ser, né? Beleza? Não vou fazer a introdução de novo, que já fiz um monte de vez. Vou entrar no Não Há Nada Igual, são dois acordes, beleza? Grava aí dois acordes, ó. Não Há Nada Igual, Mi com nona. Mi com nona, não há nada melhor. Lá com nona que se compara. Lá com nona de novo, a esperança viva, beleza? Então vamos lá, hein? Vai, valendo, hein? Só segurando. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Beleza, Tua presença. Nossa, minha voz tá horrível, né? Vamos lá! Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, e a vergonha desvaz, beleza? A presença tranquilão até aqui agora a parte do Santo Espírito tem Mi com Nona, Lá com Nona Fá, Menor Santo Espírito és bem vindo aqui vem inundar encher este lugar é um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória Senhor introdução canta tudo de novo tá e aí na segunda vez já vem mais alto né Santo Espírito és bem que vai vir vai subir tem lugar encher esse lugar é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória Senhor aí Vai ter o solo, é um solo, né? É um interlúdio, né? Vai ser a parte do Santo Espírito, Mi, ma, Mi com nona, né? Mi com nona de novo. Lá com nona. Fá sustenido menor, tá? Vai rolar isso duas vezes, né? tá é, E aí, o que, que vai acontecer? Vai acabar no Fá sustenido menor, vai dar um break, ó. Fá menor. caiu. Aí vai vir agora aquela parte do vamos provar, tá? São quatro acordes: Lá com nona Mi com Sol sustenido, é... Fá sustenido menor, são três acordes, não são quatro, <risos> Mi com Sol sustenido, tá? Então vamos repetir ó. Lá nove, Lá com nona, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor e mico sustenido vai vir. vamos provar o quão real é tua presença vamos provar a tua glória e bondade vamos provar o quão real é tua presença vamos provar a tua glória e bondade beleza essa ideia aqui tá e aí vai dar uma segurada no lá com nona depois tá nada muito impossível e volta pro Santo Espírito e já era música hiper simples tá bom gente desculpa que eu eu já me convenci que eu não nasci para cantar então não adianta vocês ficar me cobrando que eu tenho que cantar não entendeu não, tá? Eu vou tocar só, vou, vou me recolher aqui a minha insignificância aqui, <risos> como tecladista, porque como cantor eu não nasci pra isso, não, tá bom? É, então, gente, música simples, tá? Não dá trabalho pra tocar, ok? Tirando assim, aquela introdução. Que quem já toca tira de letra, tá? É, eu recomendo você que tá aprendendo a pegar essa introdução, porque tem muita música que usa essa ideia aqui, ó. Nossa, tem muita música que usa isso. Vai por mim, tá bom? Então, pega isso, tá? Usa, porque você vai precisar usar essa técnica aqui, esse dedilhado, em outros lugares, tá bom? Inclusive, nessa tonalidade, tem umas quatro músicas aí, ó. É... Quando entra em tua presença, pelas portas do lobo... Vem pro dedilhado, ó. Chego ao teu santuário Face a face com o Senhor O templo teu semblante E vejo toda a sua glória Posso só me curvar e dizer... É, mais ou menos... Não lembro como é que canta... Mas é mais ou menos... Essa usa... Própria música do Baru, que lá depende de ti, usa esse dedilhado, entendeu? É, tem uma do Ademar de Campos também que usa. Eu não lembro agora. Era nessa hora, acho que é isso. Um milagre em nossa vida, Opera nesta hora. Então, assim, é um dedilhado muito importante para você pegar, tá bom? Então, assim, pratica que você vai precisar, ok? Bom, gente. É, lembre, tá? Se você quiser estudar comigo, ter suporte comigo, tá? É, entra no link que está aí na descrição, tá bom? A cifra também está aí na descrição, ok? E mais uma vez eu convido você para fazer parte do grupo no Facebook, tá? E eu tô para lançar mentorias, tá bom? É, que seriam aulas particulares comigo, eu vou vender pacotes dessas aulas, tá bom? Em breve eu vou estar tá trazendo novidade aí para vocês, aí vai ser uma aula ao vivo. Pode ser a distância, pode ser presencial, tá? Eu tô aqui em São Paulo, né? Então, o um aluno que quiser fazer presencial vai poder estudar comigo. E o aluno que quer fazer a distância vai ter essa tela que você está vendo aqui, tá? Ao vivo, para o aluno à distância. E a gente vai poder conversar. E a ideia vai ser eu pegar na mão do aluno e mostrar para ele como toca, tá bom? Em breve, eu vou trazer mais novidades sobre isso aí, ok? E aí, que você deixa nos comentários aí, que a gente vai se comunicando nos comentários, tá bom? Um abraço pessoal, fiquem com Deus, tá? Tenha uma ótima semana, tá? E abençoe outras pessoas também, tá? Abençoa teu ministério, abençoa outros canais aqui de teclado, tá bom? Não tem só eu, tem um monte de gente aí que é de Deus aí e também faz vídeo para abençoar vocês, tá bom? Então, assim, não só seja abençoado, como abençoe também, tá bom? Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!